O Senhor José caiu no mundo das drogas. Durante algum tempo conseguiu esconder o vício, até que sua mãe, a quem muito amava, descobriu. O que ele mais queria era não ver a sua mamãe sofrendo por sua causa. Fez tudo para superar, mas não conseguiu. Certo dia, Angústia. Partilhou com um amigo Este ouviu e disse-lhe Amigo, venha participar conosco do Terço dos Homens Toda terça-feira às 19 horas Nosso grupo se reúne na igreja para rezar o Terço Vamos rezar, a oração tem poder Aquele senhor disse Eu? rezar o terço, pensou um pouco e disse, eu vou, na terça-feira estava lá, foi apresentado, acolhido com palmas, sentiu-se bem, depois de um mês, participando firme do grupo do terço dos homens, conseguiu ficar uma semana sem a droga, sua alegria foi tal, que prometeu a Nossa Senhora Aparecida, que se conseguisse superar, viria aqui no santuário, para agradecer, e parou, passado dois anos, esteve aqui, acompanhado pela sua mamãe, emocionado, ele disse, irmão Viveiros, nunca mais usei a droga, e não sinto nenhuma necessidade, o terço dos homens me libertou, graças a Deus e graças à proteção de Nossa Senhora Aparecida. Irmãos queridos, podemos aplaudir, que coisa maravilhosa, quantos testemunhos de fé muito, muito bonitos estamos ouvindo nesta tarde. A oração tem poder, a oração do terço, levante o seu terço querido homem, a oração do terço é uma fonte de graças, louvado seja Deus, por cada homem que reza e busca a conversão, obrigado Senhora Aparecida,